o plano começou a ser construído em 2017, com a criação das comissões, responsáveis por gerenciar e por fazer um levantamento sobre a organização didático-pedagógica, administrativa e estrutural do IEF Sul de Minas. Para dar transparência ao processo, em 2018 foi lançada no portal do Instituto uma página com as etapas e os documentos sobre o novo plano, a comunidade, então, foi convidada a participar da construção do PDI, opinando sobre a consolidação da missão, revisão dos valores e objetivos institucionais e sobre o planejamento estratégico, que irá nortear o trabalho do IEF Sul de Minas nos próximos cinco anos. Já na etapa final, a íntegra do documento deve ser apresentada aos CAMP, que colaboram para fechar a última versão do plano, que será enviada ao Conselho Superior. Cabe ao órgão colegiado máximo do IEF Sul de Minas aprovar o novo PDI e entregá-lo à comunidade, que poderá acompanhar sua execução por meio dos canais institucionais. Para saber mais, veja em portal.ifsudminas.edu.br.